Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda E hoje eu quero falar com vocês sobre os meus cartões americanos Eu vou mostrar os cartões que eu tinha americano e os cartões que eu tenho americano neste momento Então vocês vão conhecer esses cartões que eu tenho americanos e o que eu tinha e o que eu fiz com eles E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem, gente, como vocês sabem, o canal é, atingiu um pico aí é, para chegar aos cartões brasileiros, praticamente temos todos os cartões, faltando para o ranking apenas o Centurion e o Cartão altos do Banco do Brasil, cartões aí muito difíceis de conseguir, é, estamos pleiteando aí o Santander Advantage, Mastercard Black de metal também, se chegar aqui eu mostro para vocês, no entanto, nós partimos para os States, né? E aí estamos conseguindo os cartões americanos, sem contar o que o Edinho conseguiu também, muito bonitos cartões americanos do Edinho, né? Mas vamos lá então, começando aqui por esse cartão, o cartão Bank of America, é o Visa Signature, é um cartão de crédito, é atrás dele você pode ver aqui o nome, né? Vem Leandro Vieira, o um do cartão, validade e tal, muito legal também, diferente, né? Ele vem em Travel Rewards, esse é o cartão Bank of America cancelado. Esse é o cartão é, Bank of America também, é, por Premium Rewards, esse que é um Visa Signature, é um cartão feito de metal, do Bank of America também, muito bonito por sinal também, Leandro Vieira também cancelado. Este aqui é um cartão do Banco do Brasil das Américas, esse aqui é um cartão Platinum Plus, do BB das Américas, é um cartão de crédito quando eu abri a conta lá no Banco do Brasil das Américas, em Miami, eu peguei esse cartão aqui o Platinum, também cancelado. Depois veio para mim também. Nem vou tirar isso daqui. Esse é o cartão de débito, parece um Gold, né? Um cartão de débito do Bank do BB das Américas também, e cancelado. Esse é um outro cartão do Banco do Brasil das Américas, é o cartão Classic. Ele tem esse, a, os únicos três cartões que o banco tem, são esses três cartões aqui, os três cancelados. Esse daqui é um cartão Prime da Amazon Visa Signature de metal também cancelado. Esse daqui é um cartão American Express dos Estados Unidos o Blue Cash também esse daqui foi é feito upgrade tá. Esse daqui é um cartão American Express de Platinum Car, americano também de metal dos Estados Unidos nessa versão riscadinhos aqui também cancelado. Esse é o cartão da Apple Mastercard World, Good, Goodman Sanchez da Apple, um cartão de metal também, lá para os Estados Unidos. Esse cartão já funciona normalmente, cartão muito bonito, por sinal, também cancelado. Ou seja, esses cartões 2, 4, 6, 8, 9 cancelado. E o Marriott brilhante, Bonvoy, Platinum, também eu cancelei ele com muita dor no coração cancelado meu Marriott Metal Brilhante Bonvoy. Ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 cartões cancelados. E por fim, eu quero apresentar para vocês meus quatro cartões ativos. né? O meu novo cartão acabou de chegar, o recente cartão, American Express Gold Card de metal dos Estados Unidos. É um cartão muito bonito, por sinal. Atrás dele é essa cor dourada que vocês estão vendo. E na frente, esse cartão aqui é de metal, que é o cartão Gold Card, não é adicional, é cartão titular mesmo, é Gold Card americano, né? Não é o cartão adicional do meu próprio cartão, né? É um cartão Gold mesmo, americano. Esse cartão realmente é o luxo do luxo em cartão de crédito. E esse é o cartão American Express, o meu atual, de Platinum Card, americano também, é, não está cancelado, ativo, são os cartões que eu uso. O cartão Delta Sky é também um Platinum ativo da America Express. E o, cartão Gold, é, e o cartão Blue Everyday, que é a versão do Blue Cash, que é esse daqui. Então, eles se transformam em Blue Cash. E esse cartão ficou dessa forma aqui. Esses quatro cartões ativos da America Express é, para mim aqui. Tá? Então, esses quatro aqui são os, os meus. Deixa eu pôr de uma forma aqui que você consiga ver os quatro num leque. Então, esses quatro são os meus cartões. America Express, The Platinum Card, Gold Card, Blue Everday e Delta Sky. Né? Esses quatro cartões, já expliquei para vocês a estratégia que eu uso. Esse cartão da Delta e, inclusive, eu vou agora, pra, em maio, eu vou para Miami e vou para Orlando. E lá em Miami eu vou usar esse cartão e vou levar um convidado comigo de graça através do voucher que eu tenho para a sala VIP da Delta. tá? Esse cartão aqui é o The Platinum Card, tem acesso ilimitado ao Priority PES com dois convidados, além da sala Centurion, eu posso usar também este cartão. Esse cartão aqui é um cartão Gold Card, é um cartão feito de metal também, ou seja, todos esses três que eu estou apresentando é de metal, esse é um Gold Card, ele pontua quatro pontos em rede de restaurantes, ou seja, quando eu passo esse cartão, eu acabo ganhando quatro pontos ao invés de um usando o TPC. Então, a estratégia é você usar ele em restaurantes, usar o TPC no dia a dia e o Delta nas condições para ganhar aqueles pontos bônus de seis meses para você acumular pontos e viajar com a Delta. E o Blue Ever você usa nos Estados Unidos, quando vai para lá, para Miami, Orlando e tal, você acaba é, não tendo taxas usando no país, né? E aproveitar algumas ofertas que tem. Quando eu fui para Miami, por exemplo, o Platinum Car não tinha desconto no, no dia que eu fui no McDonald's e esse tinha 10, 10 dólares eu acabei ganhando 10 dólares usando esse cartão, no dia seguinte tinha 5 dólares ou 10 dólares no Platinum Car e eu usei também no McDonald's, né? Então assim, você acaba usando os cartões e tendo as vantagens que cada um deles tem para você. Logicamente que é, se você falar assim, é definitivo que você quer esses cartões? Não. É, o Delta, por exemplo, é um cartão que eu não vou ficar com ele como definitivo. Né? Este ano eu vou usar os benefícios que ele me dá Vou ganhar os pontos Depois eu vou pensar se eu continuarei com ele Para o ano que vem ou não né? O Blue, por não ter anuidade, eu vou manter ele o, o, o TPC eu vou manter também E pode ser que eu troque o Delta Por um outro cartão estratégico Talvez o Hilton, para conhecer e Depois também, é, ou eu fico ou eu cancelo Mas eu Sinceramente eu falo para vocês que eu estou com saudade do Marriott Porque o Marriott eu cancelei Mas me arrependi e ter cancelado depois, porque é um cartão que dá muitos benefícios principalmente eu que gosto de ficar na rede de hotéis Marriott, eles aceitam pet não, não perturbam levando os pets então eu acabo me identificando com o Marriott né? e é uma pena que eu, que eu me cancelei mesmo assim eu sou o Platinum no Marriott devido ao status que eu tinha eu me mantive a Platinum e acabo que transfiro os pontos do Membership Rewards para o Marriott, e eu acabo me hospedando sempre no Marriott, né? Inclusive, agora, para Cartagena, eu vou me hospedar na rede de hotéis Marriott. Pois bem, gente, esses cartões foram cancelados, então, são todos cartões americanos que eu já tive, então, eu sinto muito orgulho de ter conseguido chegar a esse patamar de cartões americanos, e, principalmente, ao Banco Brasil Américos, que eu fui, pessoalmente, abrir a conta lá. Agora, um, um cartão, realmente, que, que dá prestígio pra gente... E ter e benefícios ao cartão são esses cartões aqui da América Express: o The Platinum Car, o Gold Card, é, o Delta, o Marriott e o Hilton. Esses cartões aí são os premiums da América Express. Muitas pessoas têm interesse de ter. Tenho vários colegas que têm o Hilton é, de metal mais top da categoria. O Marriott Brilhante era o mais top, que é esse que eu cancelei. Eu posso reativá-lo caso eu queira. Mas no momento, como eu tenho o Delta, se eu chamar o, o, o Marriott agora, eu ficaria com, com anuidades muito pesadas, porque o, esses cartões são os únicos cartões que não isentam a anuidade. No entanto, no entanto, você acaba ganhando de volta a anuidade com o retorno dos benefícios que eles te dão. Né? Só o Delta, por, por exemplo, só de eu receber 90 mil pontos, rewards do Delta, isso equivale aí praticamente a duas viagens para Nova York, né? se eu pegar duas promoções, com 35 mil pontos cada, 90, praticamente aí 40 mil, né? 35, 35, 35, ou 40, 40, direto de, de São Paulo para Nova York ou para Orlando, eu teoricamente paguei a anuidade do Delta, né? ainda mais quando eu der o status para a cabine premium, né? então teoricamente só de pontos eu mataria a anuidade do Delta, e os benefícios que eles dão também, então acaba que você isenta a anuidade no primeiro ano com os pontos que você ganha bônus. No Marriott, no primeiro ano, eu também ganhei os bônus, né? Então eu tive todos os benefícios de volta com o meu Marriott. O TPC, praticamente, isenta a anuidade esse ano com o que eu estou fazendo com ele, né? É, dois Global Entry já ganhei, ganho, 200 dólares em avião, também praticamente ganho 400, é, 200 dólares também em hotéis, praticamente ganho, são 600. E fora os os outros detalhinhos, que é Uber, é, restaurante e tal, que você acaba ganhando vouchers aí, desconto com o cartão. Então, o TPC também paga, né? Então, assim, é, são cartões estratégicos, são cartões muito tops, principalmente quem viaja muito para fora do Brasil, quem viaja e usa os cartões americanos, não tem spread, não tem IOF, então, ou seja, você economiza muito com esses cartões também. Só nós falarmos que nós estamos usando ele fora do Brasil e não é cobrado o IOF e o spread, é, basta você fazer uma análise, se você gastar, por exemplo, 2 mil dólares, equivale a 10 mil reais, ou 4 mil dólares, equivale a 20 mil reais, e você pagar a fatura exatamente o valor do dólar, e na hora de transformar o dinheiro mandar para eles em 2% de taxa, mais ou menos, imagina você evitar de pagar 12% e pagar 2%. Só isso, praticamente a anuidade, que você mataria de um cartão. Então eu vou mostrar para vocês Praticamente o que, o como é bom ter um cartão como esse, tá? E a ideia do vídeo é essa, mostrar para vocês. E logo, logo, fiquem agu me aguardem que eu vou indicar para vocês um contador, nosso parceiro aqui, amigo nosso do canal, que mora em Estados Unidos há mais de 30 anos e vai ajudar vocês a ter o seu It Number, o, é como se fosse praticamente um número de identificação, um CPF, podemos dizer assim, para que você consiga pedir um cartão e ter o seu cartão americano to totalmente é, baseado a essa consultoria. O nosso canal vai ajudar vocês a realizar o sonho de ter um cartão americano. Eu fiz o meu white number, tá para sair, eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez aí, o Leandro Vieira com cartão, o Tax ID, que é como se fosse um CPF, tá? Só para você ter uma ideia, Imagine vocês gastando 20 mil reais ou 4 mil dólares nos Estados Unidos. Vamos comparar que fosse um por um, então seria é, 20 mil dólares exatamente a conversão pelo dólar, tá? Então só para que você entenda, gastando 20 mil reais, você gastaria com um, um cartão, por exemplo, do Safra ou do Bradesco, ou do Santander ou do Itaú, tirando o Santander agora que ele tem um cashback de 4,28, mas vamos fazer a conta com ele também para que você entenda como funcionaria. Pegando os demais cartões que têm um spread de 6% e o F de 5,8, você teria mais ou menos aí é 11.50 com as taxinhas, né, que conversão do dólar turismo R$11,50. Então, vamos chegar R$ reais vezes 11.50 em apenas uma é viagem que você fez para os Estados Unidos gastando 20 mil reais. Ou para fora do país. Só de taxas você pagaria 2.300 reais. Certo? Maravilha. anuidade de um cartão Gold, por exemplo, 230 dólares vezes 5, você gastaria 1.150. Então você imagina tem um cartão desse que não tem taxas nenhuma e você pagar 2% apenas de taxa. Então você imagina 20 mil reais, você colocaria lá e pagaria 2%. Então, 20 mil vezes 2%, você pagaria 400 reais. E 2.300 de taxas, né? Então, 400 menos 2.300, 2.100 foi o que você economizou em não usar um cartão brasileiro, tá? Agora, imagina você fazer duas viagens, que nem eu, por exemplo, esse ano fui para o Montevidéu, Uruguai, fui é, para Miami, vou para Cartagena, vou para... Santiago do Chile, vou para Buenos Aires e vou para Madrid então você imagina seis viagens internacionais né? então você imagina eu nesse total, um exemplo tá? não que eu vou gastar isso, mas imagina uma pessoa que faria essas viagens e que não tem esse controle, que não conhece sobre milhas e pontos que vai gastar em hotel a rodo e tal mas imagina uma pessoa que não gasta menos que 20 mil reais em um casal que vai ficar ali 7, 20 dias então ele vai gastar isso então, você imagina esse casal gastar, por exemplo, 80 mil reais em uma viagem. Esse, em todos esses trechos que eu fiz, economizando. 80 mil reais vezes 11,38%, ele gastaria 9 mil reais. Com 9 mil reais, ele pagaria anuidade do TPC, anuidade do Delta e anuidade do Gold Card. Então, só para você ter uma ideia, é 695 dólares, com mais, se não me engano, 550 dólares se eu não me engano, 230 dólares. Então, 1.435 dólares vezes 5, 7.375. E aí, se você quisesse colocar o Bonvoy, também 600 dólares, né? então, 7.375 mais 600, vezes 5, 3.7375, 7.375, mais 3.000, você teria 10.375. Ou seja, a anuidade desse cartão, desse cartão, desse cartão e desse cartão. Praticamente é isso que está acontecendo. Ou seja, mesmo que você não tenha todos esses cartões e tenha apenas o um cartão América Express, De Platinum Car, só de você fazer uma, duas viagens internacionais, por exemplo, e não pagar essas taxas aqui do Brasil, você pagaria a anuidade desse cartão e teria de retorno todos os benefícios que você tem. Então, quando a gente coloca que eu posso matar a anuidade desse cartão simplesmente com a taxa que eu não pago com o cartão do Brasil, mais os benefícios de retorno que o cartão me dá... É isso que acontece com a gente quando você consegue um cartão americano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu mostrei para vocês todos os meus cartões americanos. E tomara que venha mais, que venha os mais bonitos e tops cartões aí. E desses cartões, qual que eu acho mais bonito? Eu gosto muito do Delta. Eu acho o Delta muito bonito. É um cartão de metal muito precioso para mim. Muitos querem ter e não conseguem né, ter esse cartão. Eu acho ele muito bonito. É, eu achei bonito, então por ordem de beleza Olha gente Eu gosto muito de cartão Assim, não tem como não Colocar em primeiro esse cartão Porque ele é muito bonito, esse cartão ele é o mais bonito de todos né Então eu ficaria primeiro com O American Express, é, o The Platinum O Gold eu acho o segundo mais bonito Eu acho lindo esse cartão né? Depois eu ficaria com o Delta Delta para mim é muito lindo Essa versão do Bonvoy, não a, primeira, não a segunda versão Essa versão eu acho linda e esse por último. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto desses cartões. Se eu colocasse todos, logicamente, mudaria talvez a conversão aí, mas a posição dos bonitos mas essa é a minha classificação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Tá? TPC, Gold, é, TPC Gold é, Delta, Bonvoy e Brilhante. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Cecília Outruda, um grande abraço. Cavaleiro de Ouro, um grande abraço. Vanderlei, grande abraço. Network 3D, um grande abraço. José Geraldo, um grande abraço. Fe Luiz Fernando, um grande abraço. Deutriex, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus.